Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse segundo domingo do ano de 2022, o Evangelho nos narra as bodas de Caná. Jesus com sua mãe, os discípulos e Nossa Senhora estão num casamento em Caná da Galileia. E Nossa Senhora percebe que de repente falta vinho. Ela vai e fala com o filho Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Jesus disse para Nossa Senhora, minha hora ainda não chegou. A pergunta que nós fazemos é, quando chegaria a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora da glória, é a hora da glorificação, é a hora da crucificação, porque é nesta hora que Deus foi glorificado pelo Filho que amou em plenitude. A grande hora de Jesus foi a hora da crucificação, quando ele deu a sua vida. E quando Ele ensinou a gente a amar em plenitude Tem maior amor quem dá a sua vida por seus irmãos Então esta grande hora de Jesus Ela também deve ser a nossa hora no cotidiano Isto é, a gente tem que aprender no cotidiano a dar a vida E a ser grão de trigo A ser capaz de amar em plenitude são Francisco de Assis também fala muito em glória, mas ele condena toda a autoglorificação. Ele tem uma espécie assim de ojeriza, das pessoas que se vangloriam porque ele considera que toda a glória ela pertence somente a Deus, quem tem que ser glorificado é Deus. Nós só podemos, segundo o São Francisco de Assis, glorificarmos nos dos nossos vícios e pecados E nós temos que agradecer glorificar a Deus porque Ele somente merece toda a glória Todo o bem pertence a Ele Todo o bem deve ser atribuído a Ele, Ele é a fonte de todo o bem E nós temos que prestar homenagem a Deus por todo o bem que Ele realiza. Então, gloriar-se para São Francisco de Assis significa apropriar-se daquilo que é de Deus. Então, que ele seja sempre glorificado e que nós prestemos sempre homenagem a tudo aquilo que ele realiza de bem neste mundo. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e vos dê a sua paz. O Senhor tenha misericórdia de cada um de vós e vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a todas, um bom dia, paz e bem.